Oi, Águas Cinzas e o Funcionamento do Novo Sistema. Ciência Terra Nova, os Sentidos da Ciência. E aí, legal? Vamos acompanhar o funcionamento do sistema. Dia de lavar roupa, está chegando água no, no sistema. Enchendo os dois filtros. Vamos acompanhar o funcionamento do sifão bel. O laguinho já está pronto. Laguinho hoje, porque ele vai ser um banhado, não chegaram os seixos ainda. Aí não, não chegou porque o, o rapaz a, a conversa é assim. Isso tudo é retirado do rio. Né? E é retirado mais lá em cima na base da serra. E tem chovido. E quando chove, desce muita areia junto. Aí o seixo vai para o fundo da cava. Essa cava é uma draga no rio. Várias, né? Todo lugar assim. E aí essa, essa cava tem uns 15 metros de profundidade. Chega a enchente trazendo sedimentos de cima da montanha. Os seixos são mais pesados, vão lá para o fundo, a areia recobre. Então, para a chuva, eles vão retirando primeiro a areia até chegar no seixo. Demora um tempinho e... Bom, vamos voltar. Né? Então, o, o banhadinho ali está pronto. eu Estou vendo como é que está que a questão da água, se está infiltrando ou não. Então, enquanto isso, vou fazendo outros testes. E o teste de hoje é de possíveis maneiras de fazer dispersão desse efluente que está vindo do filtro, porque a gente quer ele mais aerado. E a observação de que não tem cheiro num primeiro momento, mas num segundo momento exala um pouco de odor. E o porquê isso Porque até um certo momento, a gente tem a possibilidade de aeração do efluente. À medida que ele sobe e depois que ele desce, porque está sendo drenado, essa parte aqui de cima fica aerada. Então, o efluente que chega aqui em cima, ok, não tem cheiro. Agora, tem uma parte do efluente que ele fica abaixo da, da linha de, de nível do dreno. Esse que fica abaixo, ele fica um tempo maior. Então, esse tempo maior ele acaba formando, provavelmente, o sulfeto, né? E aí, na hora que esse efluente ele é drenado, acontece o odor. É pouca coisa, nada parecido com o que já teve aqui em casa. Legal? Então, estou chegando à conclusão de que o problema maior está resolvido. O uso vai dizer para a gente se é isso mesmo ou não. Mas vamos ver como é que está o sistema todo, vamos acompanhar a evolução. Dia de lavar roupa, a água chegando no nosso filtro percolador. E essa mambainha gostou do lugar, está indo bem. O lírio está indo bem também. E aqui embaixo os novos filtros. No instantinho a água que está chegando ali em cima vai começar a sair aqui e nós vamos acompanhar o processo, o sistema da válvula Venturi, ou do sifão válvula Venturi, é aquela ali, aqui o sifão bel está quase pronto para dar o início e nós vamos ter esses dois filtros aqui, mais ou menos 70 litros d'água em cada um deles, sendo drenado para o nosso novo laguinho, nosso novo brejinho. Eu terminei esses dias, na verdade eu terminei ontem, estou exercitando minhas competências aqui de pedreiro, eu fiz em ferro cimento. Esse som é o de helicópteros a gente tá pertinho de uma fábrica de helicópteros a Helibras a única do Brasil então de vez em quando o pessoal passa por aqui espera aí que eu volto daqui a pouco ok então eu trabalhei é, para ter uma piscininha para os passarinhos ali embaixo aqui o, o que eu quero fazer é colocar pedra rolada e não deixar o laguinho Fazer um brejinho. O nível dele de saída já já estamos no nível dele. É isso aqui. De maneira que temos ali mais uns 15 centímetros de altura que eu posso trabalhar. Com. Um... Deixa eu mostrar para vocês. Vindo para o laguinho. Ou para o segundo brejinho. Olha que beleza que está esse brejinho aqui, ó. Se você estiver no ambiente natural, você, você não diz que está no, no meio da montanha, você acha que é uma mina. Olha ali está a saída que eu coloquei um cotovelo para o alto né, para aumentar o nível de água dentro do, do, la, do brejo. Eu às vezes chamo de lago porque nesse momento ele está como um laguinho. Né? Então, com aquele cotovelo, eu posso virar ele e descer. E aí, se eu o viro ele o nível da água vai ser, no máximo, esse aqui. Porque a partir desse nível aqui, ela já começa a sair lá do outro lado. Legal? Então, na hora que eu levanto o joelho, o nível da água aqui no laguinho, ele aumenta também. E aí eu quero fazer essa experiência para começar a botar água no laguinho dos passarinhos que eu deixei uma saidinha para a parte de baixo. Então, eu tanto posso drenar essa água para o brejinho, quanto eu posso drenar passando pelo, pela lagoinha. Olha, está chegando mais água que já está descendo bastante. Nosso filtro enchendo um pouco é de se esperar, porque está chegando muita água ao mesmo tempo. Mas se a água subir muito, ela daqui a pouco começa a ser drenada por esse ladrão, como a gente já viu no vídeo anterior. Ok, então retornando aqui. A água está saindo, princípio de vasos comunicantes e daqui a pouquinho já vai acontecer a liberação pelo sifão. A já está indo bem, essa plantinha aqui já está recuperando, já está emitindo novos brotinhos, aqui vai sair uma florzinha. Né, e depois sementes a Maria sem vergonha sem vergonha já já pegou mas essas estão aqui enquanto não fica pronto o brejinho de, de baixo que aí elas voltam lá para o brejinho do sifão uma nova ligação já está preparada porque hoje eu estou desviando a água lá para baixo, mas já está preparado um novo sistema, que ele vai ser acoplado aqui, é isso aqui, ó, é para a gente ter a dispersão da água, essa dispersão nós vamos ver acontecendo daqui a pouquinho, por aquele outro desvio que eu coloquei, enquanto eu estou vendo é, se está se tendo algum vazamento ou não, eu estou utilizando aquele desvio, também para sentir a questão de odores, como é que tá. Né? Então, vamos acompanhando. Ok, o sifão começou a funcionar e já está drenando a água para o nosso laguinho. Eu tenho trabalhado esse tempo todo com a perspectiva de oxigenar mais a água para evitar o cheiro. Todo esse trabalho feito aqui foi no sentido de avançar para eliminar o cheiro ou reduzir quase a zero o cheiro da água cinza. Essa água cinza hoje fica é, por algumas horas aqui no sistema, arejado de todo lado, então, desde a entrada, passando pela válvula Venturi, tá oxigenando um pouco mais a água até essa, esse efeito de maré de subir e descer a gente acompanha o um nível está drenando todo o sistema então a gente tem é, um momento em que vai arejar aerar todo esse meio de suporte que está aqui as britas né e o entulho que está embaixo também se a gente Perceber né? o nível de baixo aqui é onde vai ficar a água depois de esgotado todo, todo o efluente pelo sifão bel. Olha o nosso amigo passando outra vez, legal, voltando Olha, sem cheiro nenhum. De modo que nós temos aqui algumas horas que é variável, uma, duas vezes por dia o sifão vai fazer o esgotamento. Então não dá muito tempo de, de transformação do, do enxofre em H2S. Oh, agora tem um pouquinho de cheiro. O efluente que estava mais embaixo ele está sendo drenado. Então, na parte de baixo, a gente tem condição mais anaeróbia, que é isso que está fazendo, dando esse cheiro fraco, né? tranquilíssimo. Quando tiver instalado aqui desse lado, talvez esse cheiro nem aconteça, porque né, se eu resolver mesmo colocar pedras aqui, essas pedras, essa água vai ficar abaixo da, das pedras. Tá, mas de qualquer maneira, o cheiro nesse momento, ele é muito pequeno e tranquilíssimo, sem nenhum problema. Lembrando que o sistema aqui foi feito né, com essa válvulazinha, então os dois estão interligados, aqui já foi retirado o ar, por conta dessa torneirinha aqui, eu, eu retiro o ar. Então o que está sendo drenado é dos dois filtros aqui ao mesmo tempo. Olha, já baixou um bocado. Deixa eu ver, nós estamos mais ou menos aqui assim. Então a gente sabe que o nível aqui dentro do sistema está mais ou menos esse. Temos ali meio palmo e nesse daqui um pouco mais. Né, de, de vazios que estão se formando ali pela drenagem. É ah, agradável também o barulhinho da água caindo, né? Muito bacana. Vamos ver o nível depois de esvaziado. A velocidade da água caindo está diminuindo barulhinho aqui no no sifão bel indicando que a água está saindo está acabando a água eu vou ter que fazer uma modificação eu acho que eu errei aqui essa parte excêntrica eu acho que deveria ficar para baixo porque ela demora um pouco para interromper o fluxo da água mas se eu quero, eu puxo aqui um pouquinho e pronto. O sifão para de trabalhar e a água para de chegar no sistema. Legal, hein? Legal, então não esquece, se tiver estiver curtindo, compartilha. Mas, é, curte se inscreve, mas compartilha com o pessoal é, esses vídeos. Né? Eu tenho recebido aí do Brasil inteiro e até de, de países de, de fora, pessoal da África, né, reproduzindo em parte esse sistema. Se a gente fizer alguma coisa, qualquer coisa, por menor que seja, já está fazendo alguma melhor do que despejar in natura né, os nossos excrementos, os nossos lixos, né, por aí. Então vale para lixo e aí lixo que eu estou falando é o esgoto, né? Vale para lixo corporal, vale para lixo emocional e pensamental. Se a gente cuidar melhor disso tudo, a gente deixa de poluir o ambiente, porque o ambiente também se polui além de poluição física, tem poluição emocional e poluição mental. Bom, mas, né? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.